Do mesmo produtor de Eu Sou a Lenda, agora, Eu Sou o Atleta. Força muita garganta. é dono aí dessa droga, os policiais receberam denúncia de que vocês estariam fazendo tráfico aqui no local, encontraram a droga e na hora da abordagem vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta. Galera, se vocês gostaram do vídeo, ative o sininho, deixe seu like. Esse vídeo só foi para zoar mesmo, para curtir, para gastar um pouco, para te contrair.